E aí, Clã Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps, Metroidvania sensacional para PC e Xbox One só. Bom, a gente vai continuar aí, mais uma área, vamos lá. Beleza? É, hoje a gente vai explorar aí a Lagoas de Luma. A gente não vai fazer 100% da lagoa porque precisa de muitos upgrades que a gente ainda não tem. Então depois, quando a gente tiver mais avançado no jogo, a gente vai revisitar todas as áreas Mas hoje, vamos lá, vamos fazer de maneira mais rápida possível uh! A gente diálogo. A gente não consegue encontrar alguém Aqui é maior do que me lembrava Coloque é sábio, preciso do seu conselho Se você encontrar, poderia me avisar? Sabedoria de coloque Bom A gente está com os seguintes um, fragmentos A gente tem 4 slots, olha só que legal ima, grudento, pulo triplo e artifício causar dez chances de 10% de causar 50% de dano adicional. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Ah, que legal! Hum, tem que esperar as bolinhas. vamos muito antes aí Deu ruim esperar as bolinhas Eu já tem a primeira alavanca é uma área é cheia de água, no último episódio a gente foi lá para aquele vilarejo e comprou, com carinha, um... uma skill passiva que nos permite respirar dentro da água. É algum desses negócios, <risos> não é bem aqui. É uma skill passiva, e que ajuda muito a vida. A música é bela. O neném do vizinho está gritando aqui tudo é perigoso vou jogar isso aqui ali não há nadada vai amigo aqui está bloqueado agora a gente consegue respirar embaixo d'água também tem essas Anímonas? Pode-se dizer assim? Esse é o nome? Elas são... Interessantes... Aí, tá não, pera... Mateiro de asas? Ah, a gente tem esse negócio agora, vamos trocar aqui, ó! Ó! alcançar lugares maiores Vamos falar com o Tóquio! Os peixes estão mordendo, não é só isso, que arrisca sua vida e as asas para pegar um. É uma pena que não podemos ser como aquelas flores subaquáticas, né? Elas se retraem ao menor toque ou mordida. Se as minhas penas da cauda pudessem fazer isso, pescaria bem. Pescaria seria bem menos doloroso. Ah! Muito bem, aqui tem muitos caras por lá. Não se mexa, vai espantar os peixes. Se eu tivesse uma rede, mas. Eu não teria nenhum fim. Um fio? Melhor teria? Não? Não, não temos nenhum fio. Todos esses amiguinhos, conforme você vai avançar no jogo, vai ter que revisitar todas essas áreas para também concluir quests. Olha lá, conseguimos, foi difícil, mas deu certo. É dessas aí que eles estava se referindo. Deixa eu ter o primeiro save essencial salvou vamos explorar aqui as profundezas olha que legal que tem aqui ó mais um fragmento o que será que faz outra golpe se teve golpe causa mais dano Tá, vou pisar no chão. Né? Eu não sei se isso aqui quebra, é, mas é um atalho que a gente não vai usar agora. Ó, ó, ó, ó. Deixa eu pegar a gente, né? Áreas de combate? Isso é muito comum. Manda nadar. Ixi. <risos> tá bem d'água. Tá d'água. Esse, esse negócio de revidar o. Revidar o dano é muito legal. Duvido, duvido, vocês vêm pra cá. Muito fácil. A criança do vizinho está perrando não tem problema. que é mais uma daquelas áreas muito legais que você tem que ativar esse bagulho. Oh, Ó, bora! Oh. Aqui o Cornifer. <risos> Vamos comprar o um mapa dele Tá ótimo Revela toda a área, olha como é grande As áreas no Ori são no tá bem grandes Aqui já a gente quebra Minero Gorlick Serve para uma missão também mais mas para frente Aqui eu vou fazer o seguinte Eu quero aumentar o nosso dano só um pouquinho, então a gente vai teleportar rapidinho pro Velarejo rapidamente. Falar com o homem das runas. A gente está com bastante, din com bastante dinheirinhos. O minério agora que dá para esse cara aqui, ó. Meus clientes sussurram blá, blá, blá, blá, blá. melhorias. Recebe 25% menos dano. Artifício esse. Ó. 20% a mais de chance para dar dano. E aqui a gente também vai. Aumentar a resiliência. Aproveitar. Upgrade no imã. Pronto. Agora a gente fez melhorias essenciais aí na hora. Olha só, não vou subir aqui né Mais money Olha o é que temos aqui, legal Nossa, tá perigoso Ali tem um negócio pra quebrar Vem, vem, vem, ai minha nossa Tentou desviar, não deu muito certo. Isso é um bagulho, ó. Vamos dar uma olhada para cá, tá aí o sapão. Olha lá, aqui, né? Vamos vê-lo por aqui. Muito tempo se passou desde que deixei minha né? gruta, mas você assim, me deu esperança. A força da floresta está próxima e outra coisa também, um fedor familiar. Ha Hook, não há muito tempo, não há tempo a perder, mas estamos a nos falar assim que você encontrar o espectro. Que é o objetivo de hoje, encontrar um fragmento do espectro. Aqui a gente já vai descer, ó. Estranho, espinho Me deixa. Eu, eu o bagulho? Isso. Isso. A gente volta a explorar para cá. Foi muito sossegado, né? Pra água você vai. Nossa, quase, hein? Primeiro fragmento Deve ter outros fragmentos Vai nadar Tem uma corrida Que não é muito fácil Compensa do desafio Será que a gente faz? Temos três? Como é que tá aqui pra baixo? Tá, tô tá aqui pra baixo. Eu já me lembro dessa área. A gente já zerou o Ori. Aí. Podia ter pego antes, né? Não. não é necessário. A bolinha para subir. Tentando apertar o teclado com o menos força possível. Mas não dá, né? Faz muito barulho o teclado. Ó, né? oh, que a gente vai pegar aqui, legal Mais um poder, investida aquática Agora ó. Olha a que Tem uma bolha aqui né? Com essa investida a gente consegue derrotar os inimigos um botãozinho com mais uma passagem deu certo ah, nada. Claro. porque que a gente viu que nossa vida está ali, ó, por um fio hum. Nossa vida por um fio e cheio de espinhos por todos os lados, claro <risos> abrimos a passagem e tomamos um desacerto hum. hum. vamos fazer assim, ó. vamos fingir que não é corrente uh, ali tinha um... um negócio bom, hein? Mas o melhor é esse aqui, ó. Só vai continuar. A gente tem a velocidade necessária para enfrentar área completa. Posso criar lá? Não sei nem como a gente sobreviu, mas tá bom. Ó, oh, eu salvo. Eu acho que a gente já está próximo do chefe. ainda não dá, a gente precisa de um poder de perfura aí nossa. areia. Isso. Há algo de errado coloque. Depressa. coloque Se pressa. Coloque? Você tá com algo errado? O olho tá diferente. Lá está a força da floresta. Coloque. Eu não consegui ler. Pode ter qualquer coisa. Coloque -se. tá esquisito mesmo, viu? Olho dele. Oi? Tá rosnando? Ele tá tipo numa água que tá corrompida. Né? Ah. Esse bicho morreu. Agora já sabe onde é Deu tentativas a gente conseguiu fugir. Muito bem, saiu o coloque. Tem uma série de ataques. Esses é que ele joga as coisas mais fáceis de evitar. Tem que assentar, A Eles mesmo, querem sempre. Caprichando o ataque. E na segunda fase. É só isso, os ataques. Começar. Nessa... Aperta a mãozinha dele, é difícil de se aproximar dele. Melhor ataque é que eu tenho. Aquele só. É Esquisito. Ih, dá risada também. E, Mostrou todos os ataques dele, é uma variedade grande, ele tem um HP bem alto. Tá botando, coloca. Muito bem. Vamos atrás deles. Não sei se tem mais. Claro que eu sei. Vou fingir que não tem. Oh, tá aí, ele dominou a fera. Muito bem, um bicho é um a menos do mal. O luz está crescendo, Pequena. A força da floresta está segura. Ele não parece muito bem, viu? Podemos não ser capazes de reverter todo o dano, mas ainda podemos dar a Nilo em uma segunda chance. Encontre os espectros, reúne novamente e os morre. Cuide deles por mim, por essa terra. Talvez você seja o tipo único capaz de fazer isso. Oh. que pena. A gente teve que bater nele para derrotar o... o chefe, então é que a gente matou ele. Né? Encontramos o segundo. vou falar. Eu não posso falar fragmento, fragmento já é outra coisa. Aí, novo espectro encontrado, força da floresta, sua vida e energia máxima aumentaram. Missão um concluída, de derrote Quark. Acabou! E agora, para onde vamos? Vamos para a vila! Vamos colocar aqui de volta o um amuleto né De menos dano, vamos trocar menos dano Vou pelo imã de volta Cadê o imã? Aí! Ah, nada, né? Vai ah, nada. Tem muitos inimigos nessa área. Eles aumentam, né? Conforme você vai. <risos> você vai.. Derrotando os bichos Isso, agora mergulho O bicho é voador, não pode com arma é isso aí A hora que a gente passou né Dá uma olhada no mapa Só tem um ponto ali que a gente não tem como acessar agora né? O que a gente vai fazer? Vai pra vida Vai nadar Manda todo mundo nadar Então um lês só Então, aqui da água, vida um bem. Eu não quero, eu quero pegar no... O que é isso? O que a gente vai fazer? Fazer a corrida, antes de terminar o vídeo. aqui com um fragmento Corrente de energia e aqui a corrida vamos correr <risos> é difícil mas vamos vale. Ah não! Ae! Conseguimos! <risos> Com alguma dificuldade não, a gente conseguiu. Um mil dinheirinhos, né? Mil dinheirinhos ajuda pra caramba. Pode fazer upgrade comprar várias coisas. Hum, uma área de inimigos? Que Eles não vão nadar. de ah, Tem certa dificuldade de empurrar eles de uma vez Pra a água. Olha só. É complicado, tá muito difícil. Um pra você e pra você E deu ruim Por no skin? Que dó Que ele... <risos> pegar na quina Ele... Morre instantâneo Sucesso, Eu já pega aqui um fragmento de vida Tá aqui Agora vamos voltar lá para a vila Para encerrar o vídeo Então o que, que a gente fez? A gente recuperou mais um wisp Um pedaço dele um pedaço dessa energia aí Derrotamos o chefe Fizemos uma corrida Melhoramos as nossas habilidades Tá bom por hoje, né? Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga Metroidvania, jogos indie, recomendações Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta tá lendo e respondendo Tem um o nosso servidor Discord Dá uma olhadinha lá se precisar E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade